Bom dia, estamos aqui com os amigos eu não faço ideia como é que está. e vamos visitar aqui a Ponta da Miserela, vocês já conhecem, se não conhecem vejam o vídeo que eu tenho aí e hoje vai ser um dia a passear aqui pelos rechos e vamos ver vários pontos e eu vou-vos fazer assim uns breves trechos só com o um pequeno resumo aqui do dia, está bem? Espero que gostem, fiquem por aí, até já! Bora! Estes só correm para o filme, está bonito, é uma paisagem muito bonita. Oh, coleguinha, vê lá se vais para a direita. Quem queres lá baixo? O amigo Carlinhos, que é este amigo de verde fluorescente. É o mais corajoso de nós todos! Vejam bem que ele vai sempre aqui pela direita Imaginem como é que, que ele fez os, os trilhos lá do, do, dos picos da Europa da Ruta del Caras. Mas para o YouTube, Carlos! Eu posto no YouTube a andar de gatas lá na ponte! Naquele precipício! Ah, é yeah, daquelas coisas que uma Que lagoa grande! Esta é a parte mais bonita do percurso. Olha, só para parar estou se aqui a filmar. Ó oh, Marta, tu vês televisão na vertical, Marta? É. Já para a volta de carro, Estamos a chegar. Hoje vai estar aqui uma cascata enorme e A natureza é fabulástica. Aí também dá, mas também tem umas lagoas enormes. Olha para isto. Tem muita água. Mas que força da natureza, impressionante. todos os lados, ei que grande força, uou, meu Deus, dois cavalinhos e um burro ali, olha a dimensão que isto tem, vejam lá bem Realmente vem água por todos os lados. Que espetáculo! E agora estou num sítio que até me tremem as pernas. É para isto. Que, doce. que doce. Grande sítio, grande spot, malta! Fala aí! Fala mal aí! O que é? O que é que foi? Já te disse! Tu estás pior, estás sempre a falar sozinho! Vais no caminho e começas a falar sozinho! é E o que é que tu está a É o que temos! Falas para quem? O que é que tens ali? Falas para as árvores! Aquele restaurante Porque é o que tarde, ajuda é a abraçar o mar. E é caro, Todos os dias de manhã, sai à rua e abraçar o mar. Qual é o que ajuda o filho ou o treinador? O pai. É o pai. O treinador. Mas olha que tu estás pior que eu Olha abraçar abração posta. Vamos lá. pessoal, olha. Sai de casa para longe no primeiro tacho que vier. É logo. Outra vez, já estou outra vez a comer. Só para mamar. Uhum.